3 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, que dá aí, somando aí, 9 esfora, 7. Ah, moleque, que é matemática, rapaz, pura e aplicada. 3, 2, 1, EBC em Tóquio, valendo! E um salve especial para a mulherada, né? Que participação absurda, hein? Com essa última medalha de ouro conquistada pela Ana Marcela Cunha na Maratona Olímpica, essa já é a melhor participação das brasileiras em uma Olimpíada. Aliás, que bela prova fez a Ana Marcela, hein? Largou mal, reagiu e garantiu o lugar mais alto do pódio. Ela nadou tão bem... Até o peixinho abriu espaço para ela passar. Com esse resultado, essa já é a melhor participação feminina, não só em quantidade, como também em qualidade, das meninas do Brasil. O melhor resultado tinha sido lá em Pequim, com duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Agora, a mulherada já tem três de ouro, duas de prata e mais duas de bronze sete no total. Mas a gente ainda tem a Bia Ferreira lá em Tóquio, que já garantiu medalha. Mas ainda luta para tentar chegar na final e, quem sabe, ganhar mais uma medalha de ouro aí. E eu acho que vai ser de ouro mesmo, hein? Ou seja, Mulherada Brasileira já tem pelo menos oito medalhas garantidas. E olha que ainda tem o vôlei feminino, que tá bem, viu? Venceu as russas e está a uma vitória para garantir outra medalha feminina para o Brasil. Esse desempenho fantástico da Mulherada Está ajudando e muito o time Brasil a chegar perto e, quem sabe, bater o recorde de medalhas em uma única edição dos Jogos, que é de 19. A gente já tem 18 garantidas. Estamos mais perto do que nunca. Então é torcer para a mulherada seguir nessa pegada que, com certeza, a gente passa o desempenho das Olimpíadas de 2016 lá no Rio de Janeiro